E fala galera, meus canal, Hoje tô com mais vídeo. Com a parte 6. É, vou ver aqui, verificando o canal. Se inscreva-se, tá? Então, tá. parte 4, então, parte 5. Então, hoje eu vou ensinar a fazer próxima noite. E tela de game over. Ok, esse processo, lido as vezes, o que ele tem ali. Ok, depois, quando a gente ensinar noite, depois a gente fecha o laptop, pra olhar pra ver se tem nada. Então, aqui, isso é normal, <risos> desculpa. 176, vai 136 Aí ele já vai estar. Tá, sabe aonde? Lá no buco. E o Fred já vai ter saído na noite 2. Ai, aqui, ó. Aqui. Ele vai estar tá aqui, ó. Simplesmente o Golden Fred estará. Aqui, ó. Por Isso, vai reposando isso, gente. Só que não só reposando não. Aí você tem que gravar uma parte antes que eles vão aparecer. Lá, sabe o que você precisa fazer? Simplesmente pode tentar. Você pode ignorar ele. Esse é seu frente Faz parte daqui e daqui. Ok, você pode fazer um momento conseguir ignorar ele. Ele vai tá aparecer. E... e pronto. Você quer que eu é a fase de segurança? Tô piando. E ele isso... Pronto. Por que esse trem veio? E é só fazendo um revendo de novo. Fazendo tudo certinho. que o Fé já vai estar tá, no já, tá, já ia estar se movendo pra cá. Ok. Esse demora pra sair. O velho já, já teria saído. Pra ir pra cá. Se chegar aqui. Se ele chegar aqui na número 3, gente, quer dizer que tá próximo. Mas se eu precisar dele pra vir, vem pra cá, Só, só. Nem sei qual câmera é essa. Se a câmera... Eu sei que é o corredor, mas eu não sei se é a câmera 3. Ok. Vou copiando aqui. Aqui. Então, tá... aqui eu tenho ensinando o sistema de movimentação que eu também esqueci de falar. E o link do jogo quando tiver comprado só quando terminar a família, mas eu não sei se vou lançar hoje mesmo. Calma aí que tá chegando a notificação aqui pra mim. Se o pressa subir na câmera, você tem que ir de lua, rapidinho e sair da câmera. Calma aí, gente. Não imagina. Tá feito. Aqui, pronto. Pra trás. Eu vou adicionar uma máscara aqui. Ou melhor, você deve ir... Eu esse pulso aqui, ó. Tá é preto. Aí tem que clicar nele. Olha o que vai acontecer. Apareceu. Então, gente, se você gosta desse tipo de vídeo, dá pra like. E você também pode se crescer o Gil Piscano, né? Eu achei um bacana aqui. Se você, tipo, resolver ignorá-lo. Ignorá-lo. Ignorá Ih, tá aí embaixo. Tipo, ignorá-lo. Ignorá-lo e não. Hum, e não petar o fuço dele pra ele embora, ele vai te dar um chapéu na tua cara. Também não melhor ficar atento do que tomar áudio eu piscar na cara, que não quer, né? Desculpa aí, Desculpa. Ó, desculpa, gente. Por que você tá ficando louca? louca. Já que o áudio, né? O áudio de piscar. Todo já sabe, né, qual o áudio. Vamos fazer Faz aqui, ó. muito que não te esse de piscar? Que não concorda aqui, gente. Tô brincando. E aí? Ok que, gente? Esse vai ser o seu de uma anotação. Aqui. Aqui? as câmeras. Eita! Aqui, meu Deus, como que eu sabia que passei? Deu o seu burro, cadê o seu burro? E vou que tá night 2, esqueci de trocar knight 3 o night 5 o fontine fed já vai começar a aparecer Dá um treino na tua cara Também É porque você tá vendo, Matheus? Você tá vendo o cabeçado de maracujá? Eu sou o caro de beijo Light Light 127 Ficar aqui de 27 127, né? Não, porque nunca tá escrito 127. Nossa, tá certo? Aí, tá ah, não! 128, meu puta disso! Caralho, Eu não quero isso, não. Pra quem passar a noite, né? Bacanagem. 28. não sei se ele foi certo. Foi. Ok, tu não pode também. Sistema para a noite 3, né? Ok, gente. Que eu colocar de pé na sala, Ué Ah, tá aqui, meu bateu seu ca. Burro Suburro demais, burro demais E Vamos ver Depois a câmera Próximo demais Você ganhou Ui! Agora vou colocar aqui Night 2 Night 4, né o Burro Olha, muito burro, muito burro Às vezes Às vezes, né Matheus? Tão coisa errada, A noite 3 é isso mesmo. Eu não tô pedindo as coisas. Quem tá colocando tanto slide pra você ver? Hoje. 8 milhões de anos tentando passar a noite. Você consegue. Vamos então fazer a tela de game novo. Coração quase. E aí, é me over. Deixa eu certinha, tadinho. Aqui, isso aqui. Um quadrado. Um quadrado, você vai ver um quadrado, quadrado. Desculpa aí. E pronto. Vai ser essa tela aqui com esse quadradão e para ok, bom, Aqui um trem legalzinho, pode ver aqui mesmo. Let's try. Aqui. que é gastar de quem Aqui. Pronto. Aí sabe onde você vai voltar? Na noite. Sim, você vai ter que Calma aí. Ok, gente. Aqui. Vamos ficar é dois quatro. Noite 4. E.. A gente quer ser a noite 3, né? Pode repetir a noite 3, você morrer. Gente, eu vou, eu vou ter que voltar no início. Sim. Game é difícil. mouse e faço um slide e vou copiar aqui Barrar vai fazer a slide anterior, Isso aqui né? Aqui pronto. Barrar nesse vai pro próximo slide. Cinco e pronto. Tudo bem, você tá feito. Continuar, clicar, slide 7, o jogo é difícil, não se você perder já era, hein, já era, vai ter fácil gente fazer a noite toda, então fica atenção, isso é uma bela para você nunca se distrair na hora de jogar. Pega Tá pegando bravo Pega a câmera da Note 1, que ninguém se move, né? Claro que é Note 1, né? Óbvio que no meu, no, meu jogo, não é? no meu jogo, esse foi meio na FNAF É FNAF mas que meio diferente E... Por quê? O que você tá fazendo aqui, meu? Por quê? Me explica Pra já atenção tá sair da câmera. Pra já tá aqui. Pra aqui. Por que não tem slide? Aqui. E vai aqui. Mano, meu. Tem demência. Por que eu peguei o negócio, meu? Você tem demência, mata? Tem demência. Faz o que eu tenho. Já começa a frenético. Os animatórios já saindo. Já começam os animatórios saindo. Já não basta de saírem. Ainda tem que apelar, né? Já começam a sair. Ok, calma aí, eu, eu não deveria ter feito isso, aí eu vou copiar o chave para cá, e se eu não clicar neles, já sabe né, morreu. E vai lá pro slide de qual é o slide? de 26 é, 20, é 127 né que tá passando 127 meu que? tô certo vou ver não não tô certo tô errado tô errado meu filho o é 126 tá aqui né já era slide sendo vocês não vai complicar não é né, matar tá doido tá doido tá doido mas agora se você clicar nele ó ele vai para próximo slide tranquilo esse vídeo vai ser um é um pouquinho longo mas tudo aqui Qual que eu copiei isso daqui? Eu devia saber que tem uma saia de segurança logo ali. Que já já tinha colocado. O Fred volta tudo, né? Não. Já deu o Jardim Fred. Quando já o Jardim Fred volta tudo, o Fred já aproveita com essa safado e já vai pra câmera, sei lá, 3 ou 5, sei lá. Não sei qual vai ser a câmera. Onde tá não sei. E o outro Fred? Já vai estar aqui, ó. Meu Deus. E aí, gente? Então, espero que vocês gostaram do vídeo. E foi, foi fazer coisas fazer as próximas noites. E os jumpscare, parte 2. A jumpscare 2, que é esse daqui. Tá cerveja. E de novo. cala a boca! Esqueci de colocar esse som pra calar a boca. Não é você, não, entendeu? Né? Não, não confunda com vocês, pelo amor de Deus. E. forma, tá aí. Ai, meu Deus. Aí, pronto. Tá bom? Tá bom. Ok, tá tudo pronto, faz tudo. Só espere balanço 5, hein, gente. Eu acredito que eu terminou a fanpage. Mas gente. Não vou ser tão traçoeiro, não. Eu vou ter que voltar mais Tadinho. Então. tirar aqui. Você tem aqui. Galeta. Não ser mal, mal com as pessoas não. Aqui. ser mal com as pessoas não. ser mal muito. Não. Aqui. E quando você clicar aqui, será que você separou? slide, vai lá que Não deu. É Tinha difícil aqui que a é porra e a boca. nos três. Então, Tô lugar mais. Acertar essa bosta. Hum. Hum. Isso é coisa que eu tenho errado. Eu tô confundindo, gente. Que deve ser a noite 4? aquela que a gente passou? É a noite 5. Ah, tá. Nossa, Matheus. Como você é burro, meu filho? Como? Tá, ah, me escalou. vai fazer na noite e aqui, aqui as coisas lá de dar de três 4 quatro vagar, aqui, calma. e calma de quatro é essa calma de cinco vamos lá para três é na 92 até 92 deixa eu ver aqui basta noite aí já noite dois então gente é que me confundi aí desculpa aí Sem me desculpem por favor então espero que tenham gostado do vídeo se inscreva no canal para mais vídeos desses então tchau fui